E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar de um, um ponto que eu falo que é uma linha muito tênue, a linha de ter lucro ou prejuízo. Tá? Isso daí eu falo que a gente está sempre a um passo do lucro e um passo do prejuízo com uma venda. Tá? Vários fatores podem influenciar e como que você descobre se você está tendo lucro ou prejuízo. Pode parecer uma idiotice, mas muitas pessoas hoje vendem no prejuízo e não percebem por causa do giro. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Fica comigo nos próximos minutinhos. Bom, antes da gente continuar falando um pouquinho sobre prejuízo e lucro, antes de você começar a chorar ou ficar feliz, sorrir de alegria, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like ali, né? É assim, na verdade, não é assim, né? Isso aqui seria um loose, né? Então, deixa o seu like ali pra gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Marca alguém que precisa ouvir sobre isso, compartilha esse link, por quê, tá? Tem sido cada vez mais comum o cenário de pessoas que não sabem calcular o preço de venda. Pode parecer algo totalmente maluco para quem sabe, mas para quem não sabe não é tão simples de enxergar, tá? Nós temos que tomar muito cuidado com o cálculo do nosso preço de venda, porque tem pessoas vendendo aí para ganhar 1%, 2%, às vezes para ganhar 3 reais numa venda, independente do valor do seu produto, tá? E às vezes as pessoas ganham 3 reais antes de pagar os custos da empresa. Então pensa comigo, a cada 100 vendas você está ficando com 300 reais para pagar o custo, para pagar o seu funcionário e muitas vezes para pagar o seu insumo. Tá? que seria a sua caixa, seria a sua fita. Então, desses 3 reais, só de você pagar a caixa e pagar a fita, muito provavelmente você está ficando com menos de 2 reais, né? caixa, fita, papel, etiqueta, você está ficando com menos de 2 reais nessa venda. Tá? E aí eu te pergunto, imagina se dá um problema e você tem que buscar esse produto. Imagina se dá um problema e você precisa repor esse produto. Imagina se você tem que buscar porque o cliente não gostou e ele quer devolver. Você vai precisar de umas 4, 5, 6 vendas para poder recuperar o dinheiro que você fez essa troca. Então antes, as 100 vendas que iam me dar 300 reais, que já estava virando 150, provavelmente vão virar 190. Quando isso acontecer, a conta já não fecha. Se você calculou que antes com 3 fechava, pode ser que ela não feche tá certo? Então a gente tem que trabalhar sempre para ter margens mais saudáveis. Lógico, vivemos num mundo aonde tem pessoas cabeçudas mesmo, infelizmente, que não sabe, que não que que sabem calcular, mas querem zonear o mercado. Tem as pessoas que infelizmente não sabem calcular e agora a gente vai, eu vou te dar pelo menos um cenário para você poder olhar, nas suas vendas e ver o que está acontecendo com você e agir. E tem pessoas que não percebem, que estão girando no fluxo de caixa negativo e não percebem se estão ganhando ou não estão ganhando dinheiro. Tá? Então, como diz o Marcelo Roque do Preço Certo, tá Vou deixar até o link aqui para vocês poderem acompanhar, bater um papo com a galera lá, porque eles são especialistas em precificação. Tá? Faturamento é ego, tá certo? O lucro é a realidade, o que sobra no bolso é a realidade, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com esse cenário. Qual que é a primeira coisa que você pode fazer para entender se as suas vendas de hoje estão te dando lucro ou prejuízo, tá? Você vai pegar o valor total da tua venda e você vai vir descontando... Os, todas as taxas, então você vai descontar a comissão do marketplace, você vai descontar se teve frete, vai descontar o frete, você vai descontar ali se teve integração, se você paga por venda ou não, você vai descontar cada um dos cenários e você vai chegar a um valor. Então, olha aí, descontei comissão, descontei frete ali porque tinha frete, o frete era grátis, descontei, é, descontei a minha integração, cheguei no primeiro cenário. Qual que é o teu custo por pedido? Ah, o meu custo por pedido eu pago 50 centavos na caixa, eu pago 7 centavos pra, é, por etiqueta, eu pago tal. Chegou, descontou de novo, você vai tirar o custo do produto, tá? Se tiver imposto, né, tirou nota, pá, desconto o imposto. Vai tirar o custo do produto, você vai ver quanto que sobrou na sua mão para você começar a pagar as contas da empresa, tá certo? E aí você já vai começar a ter um cenário. Se você já vende, faça isso nos produtos principais, os produtos que vocês mais giram, tá? Inicialmente você não precisa fazer em todos os itens, faz no produto que mais gira. Se você tá colocando um markup, que é o que a gente chama, né, pegar lá o um markup de dois, olha, ah, eu pego o produto e faço vezes esses dois. Se você tá pôr um markup de dois, a não ser que ele seja muito baratinho, a conta vai fechar, né, mas... Se você está pondo, a ah, 0.5, é o que eu coloco, né? 1.5, um então eu coloco lá 50% a mais o custo e vou vender. Analisa como que está fechando essa conta. Se você fez isso em tudo, provavelmente se não fechar em um, talvez não esteja fechando em nenhum. Lógico que depende de alguns fatores, alguns valores fixos ali, né? Mas como grande parte da conta é percentual, muito provavelmente não está fechando em nada, tá certo? Então toma cuidado com essa questão faz nos principais produtos essa conta e aí você vai chegar à conclusão do que está acontecendo, tá? Pensando também em ajudar você, se você já tem uma dificuldade com isso, ou se você quer facilitar um pouquinho essa curva de cima para essa conta de cima para baixo que eu gosto de fazer, porque assim, Ale, mas eu quero precificar de novo, aí é planilha de precificação. Ale, mas eu quero é fazer saber que se tá dando. Se você quer só saber se tá dando nesse exato momento para poder saber se você arranca os fios de cabelo ou não, eu montei uma planilha para você, ela tá aqui embaixo, gratuito, para você poder baixar. Nessa planilha você vai colocar o valor de venda e vai botar os seus custos, eles vão estar tá um embaixo do outro lá e ele já vai calculando, se for percentual, já vai te dando e ele vai chegar no final e vai te falar quanto que está sobrando daquela venda. Tá certo? Então... Só clicar aqui embaixo depois para poder pegar essa planilha. Mas fique muito esperto com uma coisa que se chama fluxo de caixa negativo. O que é isso? Eu tenho prazo no meu fornecedor, ok? Então eu compro com ele com 30, 60, 90. Estou tomando um prejuízo ali de 4, 5 mil reais por mês, por exemplo. Mas eu compro 100 mil dele. E eu não percebo que eu estou negativo. Por quê? Porque eu olho no caixa e eu tenho dinheiro. Só que quando minhas vendas começam a cair, eu começo a ter problema para pagar o meu fornecedor. Por quê? O correto de uma venda é eu vendi o copo, eu vou lá e separo o custo do, do, para eu poder comprar um novo copo. Mas o crescimento e tudo mais exige que você vá usando aquele dinheiro e o seu fornecedor muitas vezes vai financiando o seu crescimento. Só que se está dando prejuízo, vai chegar uma hora quando as vendas caem que o que você tem de estoque não é, né? não é suficiente para você vender tudo e pagar o seu fornecedor e ele não é suficiente para você pagar, o que entrou não é suficiente para você pagar as faturas que você tem. Então você provavelmente vai estar virando em fluxo de caixa negativo, tá? A bola aumenta num tanto que você não consegue pagar. Então tome muito cuidado com isso também, tá? Analise. Se você analisar, veja se tem algum produto que está puxando isso ou não. Primeira tarefa do dia, tá? Baixa a planilha e calcula em cima de alguns itens. Ao mesmo tempo, aqui embaixo tá o link, clica, vai bater um papo com a galera lá do Preço Certo, tá? Para você poder entender um pouquinho mais sobre precificação, eles têm bastante material também gratuito para falar sobre isso, tá bom? Então, cuida direitinho da tua precificação, cuida direitinho do lucro da tua empresa, porque a empresa foi feita para dar lucro, tá certo? Caridade... Só quem já tem muito que faz. Um grande abraço e valeu.